A apresentação do edital a parceria entre governo e sociedade civil é uma das estratégias mais importantes na promoção da saúde e no enfrentamento às epidemias de DST HIV AIDS e hepatites virais por isso a unesco e o ministério da saúde lançaram este edital para apoiar projetos que têm como objetivo fortalecer ações de promoção e defesa dos direitos humanos relacionados a essas doenças por meio de atendimento às populações mais vulneráveis e capacitação de agentes multiplicadores. É importante entender que é dever do Estado assumir a responsabilidade de garantir o acesso dessas populações à justiça. A sua instituição cabe contribuir para ampliar a disseminação de informações sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV AIDS e hepatites virais e populações em situação de maior vulnerabilidade. Acolher e orientar a população prioritária sobre os seus direitos promovendo a superação do estigma relacionado ao HIV AIDS e às hepatites virais. Tudo com base na legislação específica. Acompanhar e encaminhar os casos que exijam ações judiciais aos órgãos competentes, como as defensorias públicas, núcleos de prática jurídica das universidades, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. Praticar a mediação de conflitos com a perspectiva de evitar o confronto no âmbito do judiciário. Registrar as denúncias de violação dos direitos humanos no banco de dados do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. E sensibilizar e estabelecer parcerias com órgãos locais de defesa de direitos. Lembre-se, o projeto se encerra em 30 de junho de 2012. Então, otimize a execução do seu projeto. Ele tem vigência de até 10 meses. Priorize o atendimento e encaminhamentos da população junto aos órgãos locais de direitos. Apenas em casos excepcionais, a instituição deve ingressar com ações judiciais, pois elas podem levar mais tempo do que a vigência do projeto. Como você já viu, o ideal é que se for necessária intervenção judicial, os casos sejam encaminhados aos órgãos específicos. Defensorias públicas, núcleos de prática jurídica das universidades, ordem dos advogados do Brasil e outros. É sempre importante que a sua instituição busque estabelecer parcerias com os órgãos locais de defesa de direitos. Isso pode proporcionar a sustentabilidade das ações do projeto, além de contribuir com o poder judiciário na promoção de direitos humanos em HIV/AIDS e hepatites virais. Em relação às capacitações, procure primeiro identificar quem pode ser um agente multiplicador na sua localidade. Eles podem ser lideranças comunitárias, pessoas vivendo com HIV/AIDS, portadores de hepatites virais ou pessoas em situação de maior vulnerabilidade às epidemias. Espera-se que os agentes multiplicadores sejam capazes de contribuir para as ações de promoção e defesa de direitos em DST, AIDS e hepatites virais, o atendimento à comunidade e formação de outros multiplicadores. Agora, fique atento às novidades. A natureza do instrumento de parceria que vai ser estabelecida entre a sua instituição e o departamento é um contrato de prestação de serviços. Os recursos serão repassados mediante a apresentação e aprovação de produtos e documentos fiscais, referentes à respectiva parcela. Esses produtos são relatórios técnicos elaborados pela sua instituição, contendo a descrição das ações e atividades previstas, conforme as orientações do departamento. Você vai obter informações mais detalhadas de cada um deles acessando os capítulos específicos deste vídeo. Como você se lembra, o edital estabeleceu quatro produtos a serem entregues durante a execução do projeto. Eles, além de comprovarem cada etapa de sua implementação, fornecem informações essenciais para a avaliação final da iniciativa. Lembre-se, visando aperfeiçoar o sistema de avaliação e acompanhamento e garantir a boa execução da verba pública, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e a Unesco Podem, no decorrer ou após a execução do projeto, promover visitas técnicas, realizar monitoramento ou solicitar informações adicionais.